a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Pois a boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o Evangelho que ouvimos perdoe nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podeis nos assentar. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja de São Benedito, você que nos acompanha ao vivo pela transmissão, você que reza conosco do seu lar, nós estamos celebrando hoje a quinta-feira da sétima semana do Tempo Comum. E como já estamos trilhando nesta belíssima estrada do segmento do Cristo, onde Ele vai à frente e todos nós vamos recebendo seus ensinamentos, suas coordenadas, seus conselhos. Tudo aquilo que aprendemos de Jesus serve para o sentido da nossa vida. Ninguém de nós deseja viver neste mundo sem um sentido. Todos nós buscamos trilhar a nossa existência de tal forma que sejamos felizes. Por isso, Jesus nos aconselha. Na liturgia de hoje, a trilharmos um caminho de felicidade, não de ilusão, nem de enganação, mas um caminho de verdade, que resultará na vida eterna. Tanto a primeira leitura como o salmo e o evangelho hoje nos ensinam a necessidade de nós não nos apegarmos às coisas da terra, porque tudo neste mundo é passageiro, tudo neste mundo acabará um dia. Como nós aprendemos naquela famosa lei, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A natureza é assim, o mundo é assim e a nossa vida também e um dia nós nascemos e um dia também daqui partiremos por isso seremos transformados como diz esta conhecida lei que acabei de vos dizer seremos transformados e entraremos na eternidade mas deste mundo até a eternidade, não será permitido a ninguém levar nada, absolutamente nada daquilo que fez ou conquistou aqui, nada de material, nada de perecível, levaremos apenas as boas obras que praticarmos, toda a generosidade que aqui vivermos, isso, sim, será o passaporte para a eternidade. E a vida humana só tem sentido se estiver sendo vivida como Jesus hoje ensina, vivendo com alegria, construindo a paz, mas não confiando em nada nem ninguém, a não ser no Senhor. E todo aquele que faz um gesto de generosidade, seja como dar um copo de água a alguém que lhe pede, até promover grandes obras de caridade, todas elas um dia serão recompensadas na eternidade. Diante de Deus, nada passa despercebido, as coisas boas que fazemos, mas também aquilo que muitas vezes se torna práticas do nosso egoísmo. O Salmo de hoje fala claramente isso, a pessoa que se vangloria, a pessoa que louva sua própria conquista... Este sim, cairá. Não porque trabalhar é errado. Não porque ter o necessário é errado. Mas a partir do momento. Que o nosso coração serve mais. As coisas deste mundo e não a Deus. Então nós estamos vivendo errado. A partir do momento que a nossa forma de ser se torna egoísta, nós estamos vivendo num caminho e numa, numa, numa estrada errada. Mas quando nós nos abrimos para tudo aquilo que é de Deus, a partir do momento que nós oferecemos tudo que o nosso coração tem de bom, isso é generosidade, isso é partilha, isso é viver o evangelho. E a primeira leitura, São Tiago também fala sobre as riquezas que são vãs. Mas existem riquezas que são muito melhores, que são as riquezas espirituais, que nós adquirimos praticando o amor, vivendo o amor, amando a Deus, que é amor. O Evangelho nos mostra esta radicalidade. Jesus dizendo que para segui-lo, é necessário renúncias. Quais renúncias? As renúncias deste mundo, que são necessárias para que nós olhemos apenas para Cristo. Cristo deve ser o centro de tudo. Se algo em nossa vida não nos leva a Cristo, então é preciso banir, é preciso cortar, é preciso tirar. Porque se nós desejamos o paraíso, o céu, então precisamos já viver o início deste paraíso aqui. E a plenitude será quando chegarmos lá. A maior alegria que nós precisamos sentir, deve ser quando nós agimos com generosidade para alguém. Quando nós fazemos algo de bom para alguém e aquela pessoa não pode nos devolver. Isso é verdadeira alegria. A alegria que a caridade produz dentro do coração, é uma alegria que dinheiro nenhum compra. A alegria da partilha, de você oferecer seus dons, dinheiro nenhum neste mundo paga. Por isso Jesus diz, tenha uma boa medida do sal. O sal é algo que tempera e que dá gosto. Mas se for colocado de maneira exagerada, estraga tudo. Tudo aquilo que é exagero. Tudo aquilo que é acúmulo é desequilíbrio e não nos faz santos. Mas quando nós temos tudo na medida certa na nossa vida, isso sim está nos preparando para a eternidade, para a plenitude da vida. É isso que nós hoje aprendemos, que a nossa vida neste mundo... Mesmo sendo passageira, é um grande treinamento, é uma grande preparação para a vida futura. Como Jesus mesmo disse, ninguém ficará sem a recompensa, mas ai daquele que escandalizar, ai daquele que não se preparar, ai daquele que levar a vida de qualquer jeito, e não aproveitar as melhores e maiores riquezas deste mundo, que é o amor. Este sim, sofrerá as consequências por não ter amado neste mundo. Vamos pedir hoje esta graça a Jesus. Que nós tenhamos a sensibilidade de vivermos como a palavra nos ensinou. Desapegados das coisas deste mundo mas alegres porque Deus cuida de cada um de nós. Vamos pedir a graça ao Senhor que o nosso coração seja sempre desapegado e as nossas mãos também, para que tudo aquilo que tivermos seja também para partilhar de maneira generosa, de maneira caridosa, de maneira fraterna. Peçamos a Jesus que por esta missa de hoje, o nosso coração tenha a convicção de que Deus já preparou o paraíso para todos nós. E a vida eterna é uma garantia que o próprio Jesus nos dá através da sua ressurreição. Para muitos, viver neste mundo e depois morrer, é acabar, terminar com tudo e pronto. Mas para nós, que acreditamos em Jesus, o ressuscitado, a vida não nos é tirada, mas é transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos será dado lá no céu um corpo imperecível. Mas somente receberá a recompensa quem neste mundo. Viver a plenitude de Deus, que é o amor. Se nós estivermos abertos para tudo isso, com toda certeza, Jesus estará sempre perto se manifestando na no nossa vida. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas preces.